O que é que é o marketing? Seja digital ou não digital. É a capacidade de passar uma mensagem a alguém. Né? Seja um, um spot publicitário da televisão, seja um outdoor na rua, seja um, um anúncio na rede Google ou um post no Instagram. O marketing é passar uma mensagem. É, com as suas particularidades, mas é para passar uma mensagem. E isto é o que toda a gente precisa de fazer. Os jornalistas, as pessoas. As instituições, os empreendedores, os empresários. Toda a gente tem mensagens para passar. E muitas vezes os negócios dependem das mensagens que passam. Porque eu posso, pá, faço o melhor bolo de chocolate do mundo. Se eu não disser a ninguém, se eu não passar esta mensagem, nunca ninguém vai saber, nunca ninguém vai comprar o meu bolo de chocolate e o meu negócio não existe. Apesar de ter o melhor do mundo. não é? Portanto, acho que o marketing digital e não digital e em todas as suas formas de comunicação claro que umas são mais fáceis e mais acessíveis que outras o digital é mais fácil e mais acessível do que, do que o marketing tradicional para a nossa geração é completamente uh, essencial Agora, o marketing digital pode passar por ter anúncios online ou pode passar por uma campanha de promoção do boca a boca em que as pessoas depois Fora do digital, offline, partilham, Bom, na Musicasa nós fazemos, temos uma, uma campanha, AD Eterno, em que promovemos digitalmente, mas depois reflete-se no, no offline. Se tu fores aluno da Musicasa e partilhas um código que tu tens, que é teu, com um amigo, e se esse amigo começar a ter aulas, ganham os dois uma aula grátis, sem limites. No limite, nunca aconteceu mas um tipo pode ter aulas da Música Casa sem nunca pagar. Basta trazer amigos equivalentes ao número de aulas que queres ter e não pagas. Isto é uma coisa que nós comunicamos digitalmente, através de mail marketing, campanhas, etc. e que depois se ah, concretiza num jantar de amigos. Tu, pá, tu és aluno da Música Casa e ouves um tipo a dizer pá, eu gostava de ter aulas de piano e tu é então vai experimentar isto, até ganhamos os dois aqui qualquer coisa. Hum, e é uma junção muito boa entre o marketing digital e o O pouco custo que isso tem para nós, pá, o que é que nos custa ir ao Google fazer uma pesquisa? Custa uma ínfima fração do preço que pagámos pelo, tele, pelo telemóvel, mais uma ínfima fração do nosso pacote de dados da nossa operadora. para Cada pesquisa que fazemos no Google deve uma fração pá, milimétrica de, de um valor pá, residual não é? e nós temos pá, tudo na palma das mãos não é? e isso pá, é, é para o bom e é para o mau pá. Os, as camadas jovens, os miúdos um bocadinho, um bocadinho mais, mais novos que nós também têm acesso têm a vantagem de ter acesso a informação que nós não tínhamos pá. eu não sou muito velho e uh, lembro-me de um, abrir enciclopédia para fazer trabalhos da escola para procura de coisas ou, ou dicionário hoje em dia para queres ver uma palavra vais ao dicionário ou um site não é uh, e isso não, não foi assim há, há, há tanto tempo pá, hoje em dia os miúdos têm tudo como nós temos para num computador isso é brutal e, e acho que pá, bem educados e com algumas algemas para algumas coisas que os miúdos vão ser Pá, uns crack, muito mais cracos do que nós, não é? Mas também têm uh, o contrapeso de, epá, à distância de um clique no sítio errado, começam a ver coisas epá, que não, que não convinha ver, ou têm, epá, pois metem conversa aqui, epá, têm acesso. Isso é o perigo. Mas lá está. É a questão da responsabilidade. Temos mais liberdade para aceder a mais coisas, temos mais. Uh, temos de ter mais responsabilidade pá, para gerir o que nós vemos e, e, e a informação a que acedemos e, quando formos uh, educadores pá, dos nossos filhos, fazer o mesmo com eles. Provavelmente a maior parte dos músicos e produtores têm, têm uma opinião uh, oposta. Eu vejo a tecnologia não como uh, um substituto mas como um capacitador, como pá, mais uma ferramenta. Não é? pá. Antes só tínhamos o, a parafusadora manual, uma chave Philips, agora temos uma parafusadora elétrica. Não é? pá, se calhar um dia vamos ter um robozito que vai lá e bem usado facilita-nos se a tecnologia nos substitui em algumas coisas. Substitui substitui, não é, mas da mesma maneira que a tecnologia substituiu pá, as pessoas que transportavam blocos de pedra para construir pirâmides no Egito, já ninguém transporta blocos de pedra às costas. não é? Hum, a tecnologia na música pá, é brutal, hum, quase todas pá, as músicas são, têm de ser depois de gravadas, têm de ser trabalhadas em estúdio, porque um, os artistas não são perfeitos, viu, um baterista muito dificilmente vai conseguir acertar no tempo certo 100% das batidas, e o que se faz em estúdio é ir acertar ah, tá, pronto, que ele tenta uma linha temporal com ele e vai-se acertar um bocadinho para aqui, um bocadinho para ali, o autotune do, do, dos vocalistas milimetricamente pá, nem se repara e tal, não é que eles cantem mal, já cantam muito bem, mas acertar ali isso é normal. Agora, se, se puder fazer isso com uma ferramenta 100% automatizada, pá, maravilha. Vou poupar. Pronto, eu não. não mas, mas quem faz esse trabalho vai poupar horas. Agora, uh, artistas digitais, artistas artificiais, um, um, um bot que componha. Epá, a não ser que eu tenha medo que ele seja melhor que eu e que eu vá perder a audiência e palco para a minha música porque um robô está a fazer melhor música que eu para que é que me hei é de preocupar? Preocupo-me tanto com isso como se o meu vizinho comprar uma guitarra e também começar a tocar não? honestamente pá, acredito que um robô consiga fazer boa música porque o que é que faz a inteligência artificial? a inteligência artificial vai Recolher muito mais dados do que nós conseguimos recolher. Os músicos vivem muito da inspiração. Pode ser a inspiração da namorada que fez e tal e blá blá. Pode ser a inspiração de uma música que ouviram ou de um livro que leram. O que um bote musical vai fazer é ter acesso a muito mais informação do que nós. Em muito menos tempo. E vai conseguir compilar aquilo tudo para um produto final. Eu acredito perfeitamente. Com um robô, consiga fazer boa música tanto a nível auditivo como a nível uh, pá, lírico, acho que isso. Depois, uh, é, não, ve não vejo bem como é que o showbiz funciona para o que vamos todos para o Altissarena para ver um, um, um holograma um robô. Uh, não sei bem se depois pá, pode acontecer. E já, pá, já puseram o, o Tupac num holograma, agora foi, foi assim um, um evento, uma coisa... Acredito que possa acontecer e custa-me acreditar que... que a coisa desumaniza. <fazos>